Finalmente, a data menos esperada do mundo virou realidade. Isso é arrependimento, minha boca. Hum. Finalmente, irei usar Gacha Life. Nossa, eu tô até imaginando o Buttercup rodando. Agora eu vou jogar o Life. Nossa, tem um cabelão. Não é meu. Cabelo da minha mãe. De Aqui é outro cabelo. Outro cabelinho. Cabelinho. joga jogar fora. finalmente, eu vou jogar o Life. Ela tá menos esperada no canal. Uma coisa que eu falo mal. Eu vou jogar bem. Por que sorriso? Ah, mas vai pro vídeo. Roda, intro DJ. Eu não tenho intro, nem... Não tenho DJ, também entra o DJ, só toca a música. Não intro. Olha pro vídeo. Ó. Tá, tá então, o Vinícius? É aí, entrei que foi do Mime. Eu sempre chamo de Lumine, mas fala errado a musiquinha. Pessoal, não me julguem. Tava tá fazendo um negócio para parecer uma pasta mas eu não sou creepypasteiro. Não, hum, tá. Temos condições tá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. concorda com qualquer coisa Como eu não sou o que, que é tá foi a personagem ta tá privada <risos> brincadeira ai eu mudei pro Lu Lune. Lume? é, é loony vou jogar um me game 1x um mate 1 um mais 10 é igual pronto vá! 10 mais 7 igual a 4 mais 6 é igual, eu não sei, 8 mais 9 é igual a 10, 10 mais 4 é igual a 14, é, 7 mais 9 é 9, eu não consigo acompanhar essa bosta, uhul, eita, 48 mais 27, errado, é 72, é hum. o balde, baldes básicos do Gacha Life, Tá, do jogo, aleluia Resultados, ganhei merda nenhuma O UAU é muito legal Tá, tá, aí eu É o presente pegar um negócio aqui Tá, tô escolhendo Ai, ó, oh, tá, tá copiando Splutons, Splutons É Tá, tá tudo Que isso? Eita Eita Eita, ah não, o outro não é Esse não Tá queixo. Eita. Eita. Eita. Eita. Eita. Eita. Eita. Eita. Eita, lasqueira. Uhul. Eita. Eita. Eita. Eita. Eita. Eita. Eita. Eita. Eita. Eita. Eita. Eita. Eita. Eita. Eita. Eita. Eita. Eita. Urubu com carniça. Eita, meu. Ei. Eita. Tá cansado de ficar falando eita. Hum. Tá, eu cortei. Hum. Ah, achei isso aqui legal. O que é isso? Pera, agora eu vou criar uma coisa. Ai que fofo! Que fofo! A vem! Muda! Eita! Que <risos> de cabelo! Não, não sei dizer. Criar a Samara. Aí virou a Samara. Virou. Agora virou a Hatsune Mika da linda web. Agora virou o, seu, o seu Cebu da linha. Que absurdo! Virou o rabo de cavalo. Aí virou o cabelo dos Plutons. Aí virou a Samara com o cabelo de. atrás da frente. Aí veio e. Alguém colocou. Virou emo? Não. Ele virou o cabelo. Aí sim virou a Samara. É o rostinho da Samara. Colocou o cabelo? Não, não. Não vai ficar igual a Mônica, não. Mudou agora se tá Samara. Aí tá. Tá. Tô escolhendo mais. Até agora eu escolho a mais porcaria pra botar. Cabelo de britadeira. Cogiando e andare que, esse moleito. Que isso? Velho, coitado. Imagina essa pessoa, como bullying deve sofrer na escola. Olha só cabeluda, sai mal de cabelo! <risos> Credo. <risos> Credo! Credo! Credo! <risos> Hum. Eu não sei porque eu perdi, perdi um tempão da minha vida fazendo a, essa porcaria. Aí ah, é o sorriso, para ver tá de longe o sorriso da Samara. Se eu tivesse esse cabelo atrapalhando, né? Agora sim, Samara. Agora é, tá confirmado. Tá? Tá? Aí ah, não fez nenhuma diferença. Agora as roupas não tem nada pra mexer na sopa. O chapéu vou... tem aqui. É um chapéu, credo. Nem cabe no cabelo. O, o, o capuz rasgou com o cabelo. Vou colocar o rabo o rabo do gato. Vou colocar 5 em um. Maravilha Aí capinha Mas eu não quero botar capinha Aí você o que? O que? O que? Aí virou, virou ladrão do Rio de Janeiro Aí vai colocar nossa pistola tiro Tiro mesmo Aí vai pegar escudo do, do, do, do De coisa que não é bom Aí vai botar um negócio Essa Bex Bex Eu Com o capuz furado o que mais falta o que mais falta? Espera. Espera, e, e, e, e, e, e. parece um motor de carro. Tá. Agora, o que, que eu vou fazer? Passado contra o presente com o futuro acho Tá Ah, Jesus, eu vou fazer outra coisa Eu vou cagar a vida desses bichos hum. Beijinho, rostinho Boca de filme de terror e Rostinho bravo, rostinho feliz De morte Rostinho como o queijo caído Rostinho com, com uma serra elétrica Rostinho do Minecraft Rostinho de arroto o seguinte, vomitando bosta. Boquinha de basicola. Boquinha de uau. É uau, já tá bom. Agora óculos de nerd. Já sei, vai ser censura do balanço geral. Tá? Aí uau, adiantou muita coisa. Assim. Aí a barba, aí mulher de barba. Não, ah, chique. Aí colocou. Aí pup... Por que eu vou colocar a pupila sendo que já tá tampado? Tá, vamos ignorar. Aí a roupa. Tá indo. O, a, o rabo gigante. Isso é seja uma ofensa, tá? O que é isso? Rabo de borboleta. Seis. Seis. Eu vou ter na mão. O que? Facão. Facão azul não tem graça, né? Tem que ficar pelo menos um pouco vermelho. Agora o que vai segurar? Tem um tem um facão. O outro mais padona do Zelda. Aí, relacionamento: amigo, não sei o que. Mãe, sem pai, sem seis. Single, date, não sei o quê. que. que é? Divorciado. Uau! Qualquer nome. Credo, que nome feio. Credo, Tama Scarlet, Bell e Forte, Aurora Boreal, Kit, eu não sei porquê, não. não é muito melhor escrever pela humanização, Freda, Alfredo, Freda, leva ah, virou terra, terra foi feia, terra até te, terra, terra, virou música, terra foi feia, te, terra, te, terra terra, terra, terra, Ocupação, com certeza, assassino, personalidade, A assustadora, o assustador, mas eu acho que é assustador, perfeito, perfeito, perfeito. Galerinha, esse foi o vídeo. Eu tô, eu tô com um negócio meio esquisito na minha mente, que eu acho que vira um youtuber politicamente correto e tem uma segunda personalidade. Eu que isso seja sério, né? Que eu sou meio idiota, eu sou meio burro. Mas tô com essa maneira de ficar. Ai, querida, espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal pra ter mais vídeo. Aliás, tem que se inscrever mesmo. Se inscreve logo. É, se inscreva no canal, já que esse vídeo, por mais que seja uma bosta, foi mal feito, sei lá. É, eu peço que vocês se inscrever no canal e é, se vocês quiserem mais esse vídeo hum, nessa deve estar tá como é tá como estreia esse vídeo quando eu postar é, ou eu gosto que vocês escrevam na estreia para vocês como vocês se vocês gostaram como vocês... é como vocês gostaram... gostando Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dê like para ajudar na divulgação, compartilha e eu vou ficar um tempo sorrindo para aumentar o tempo de visualização para ganhar a monetização.